Quando eu estou fotografando em grande formato, é, eu sinto que estou fazendo algo importante, que pode ou não ter uma relevância social ou para os outros, mas para mim aquilo parece muito sério, porque dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo aquilo é muito meditativo. Então, eu tenho uma relação com a fotografia como o zen budista tem ao lavar um prato. O Zen budista, enquanto lava o prato, ele só está lavando um prato Ele não está fazendo mais nada, a cabeça dele não está em outro lugar E eu, quando fotografo em grande formato, a minha cabeça está ali Eu não estou pensando em outra coisa, estou preocupado com todo aquele processo é, Eu acho que no início, é, há uns anos atrás, eu tinha um pouco essa tara de fazer foto em grande formato e aí pesquisei, conversei com os amigos e tal. Na época era mais pela definição mesmo, aquilo me encantava. Quando eu vi aquelas grandes paisagens do Ansel Adams, aquela definição toda. É, eu acho que hoje, depois que eu botei a mão na massa, é que eu vi que além disso tem toda a calma do processo, né, que é bem mais lento do que se fotografar com 35mm ou com a digital. Então, além de fotografar em grande formato, eu acho que o que eu mais gosto de fazer é acompanhar absolutamente todo o processo, desde a concepção da imagem até o resultado final na impressão, seja a impressão no jato de tinta ou uma impressão química. Depois de feito todo o foco, que é uma relação também muito diferente do que se tem ah, na full frame ou na 35mm Daí você ah, pega um, um holder, né, um chassi, onde o filme já foi posto lá dentro, num quarto escuro Você bota o holder dentro da câmera e a partir desse momento você não está vendo mais nada Você tem que olhar o que está sendo fotografado por fora da câmera é, depois de fotografar, depois de expor o filme, eu gosto de chegar em casa à noite e revelar sozinho. E aí como o filme, né, a chapa, é muito grande, eu faço numa bacia mesmo, como se fazia o papel. E o bacana é ver o filme já revelado no final do processo, depois de fixar a imagem, já num tamanho próximo a 1 a 4, né? Eu acho que esse retorno ao processo químico, processo analógico e também à fotografia de grande formato, na minha cabeça, é muito contemporâneo. Porque eu acho que, historicamente, a gente avançou em quantidade, a gente avançou em velocidade de exposição, mas a gente perdeu qualidade por causa de uma demanda de mercado. Então, eu acho que quem fotografa Uh, tanto de maneira analógica, quanto em grande formato, faz ter uma relação com o que realmente era a fotografia no seu nascimento. E eu acho que repensar a história da fotografia é também um estudo do olhar. Dada a impossibilidade, que é, é muito difícil ter espaço e dinheiro e tudo para se ter um ampliador de 8x10, que é gigantesco, eu optei por fazer um processo híbrido, que é escanear o filme uh, com uma qualidade estupenda, para depois voltar uh, ou para a impressora ou para um processo químico novamente. E aí daí você pode fazer ampliações. Você pode ver uma imagem ampliada a partir de um 8x10, tanto de longe quanto de perto, né, para ter uma dupla sensação quando a gente pensa fotógrafo de grande formato a gente pensa quase que necessariamente em paisagem mas há quem faça também retratos onde eu me arrisquei também e a relação com o retratado se torna outra completamente diferente a pessoa sabe que em algumas condições de luz ela vai ter que ficar muito parada porque o diafragma vai estar muito aberto e qualquer coisinha ela vai sair do foco então essa relação essa preocupação íntima com o momento é quase que ritualístico.